Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse tutorial aqui bem prático eu vou ensinar como calcular o consumo de tijolos tá? pode ser tijolos, blocos, é... enfim tá? toda a parte de parede pode ser calculado desse, desse, nesse modo aqui vamos trabalhar com tijolo aqui tá? eu escolhi um tijolo, podia ter escolhido um bloco tá? mas eu escolhi esse tijolo de seis furos tá? A gente vai trabalhar, aqui que tem as metragens do tijolo, a gente vai trabalhar com esse, esse 19 centímetros, tá? o comprimento dele e a altura dele de 14 centímetros, ok? A gente vai agora... Ó, como é que a gente vai calcular o tijolo? A gente está o um tijolo de seis furos, a gente vai calcular o 14 vezes 19 centímetros. Esse valor dá 0,0266. Mas isso... Não interessa para a gente, tá? Ah, o que interessa é o metro quadrado do tijolo. É... Essa conta é simples, a gente vai pegar 1 dividido por 0,0266, que vai dar um total de 37,59 e uns quebradinhos, tá? Ou seja, para cobrir uma, uma área de 1 um, um metro quadrado, vai precisar de 37,59 tijolos. Simples, né? Então, a gente tem aqui ó. a minha figura A, que eu já, já te, separei aqui. A gente tem que calcular as paredes, calcular as aberturas e uma observação aqui. Ó, o pé direito é de 2,60, ok? Então, aqui a gente sabe que a gente tem duas paredes de 5,30, uma parede aqui de 3,65, uma de 1,20. As aberturas, duas portas de 80 por 1,10 por 80, 80 por 1,10 70 por 1,10, tem uma janelinha aqui e outra janela maior. Então, eu vou botar esse cálculo aqui. Ó, paredes. Botei todas as informações, somei todas as paredes, deu 26,05. Mas parede a gente tem que somar, tem que fazer, multiplicar pelo pé direito. Então, foi multiplicado, tivemos um valor total, 64,73. Esse valor a gente vai usar no final. Tá? Esse valor total aqui, calculado pelo pé direito. Aberturas, coloquei aqui também a quantidade tinha duas portas iguais, coloquei duas, fiz o cálculo delas, tudo, e a gente vai usar também esse valor aqui no final, de 7,59. A gente vai usar no final. Agora, a figura B, é o que essa figura aqui? Ela é o, a figura do oitão, tá? que Ela está em planta baixa, o meu oitão, uma água para a esquerda, outra água para a direita. Tá? Então, assim, a gente, a gente vai imaginar aqui que aquela, Naquela superfície, tem o oitão vai aparecer aqui de um lado e vai aparecer aqui do outro, ok? Então, tem um oitão aqui e um oitão aqui. Então, vamos passar aqui. Então, é o seguinte, ó. eu tenho, para a gente calcular, eu preciso da altura do meu oitão, altura do pontalete, e a base dele. Só que é o seguinte, vai calcular a metade, a tá? metade de um oitão, que a gente fez aqui, ó. altura vezes base. Então, ele vai dar um total de 2,0935. Ele tem esse valor aqui, só que eu preciso ter esse valor aqui e mais os dois do outro lado. Então, eu peguei essa, essa, essa parte que multipliquei por 4, né? Já inteiro, a gente multiplicou, então, deu 8,374. Tá? Então, é partezinhos pequenas que a gente não pode deixar passar, tá? Como vai é calcular? Às vezes na, na faculdade, no, no técnico, aparece muito disso, então é pegadinha. É, vai te mostrar aqui uma parte para te calcular, tu não pode esquecer de calcular outra parte, esquecer também que tem o outro lado com o mesmo oitão, tá? Então, aqui, ó. Finalizando, é bem fácil, ó. Paredes mais oitão menos aberturas. Entendeu? Eu peguei minhas paredes, meu total, meu oitão menos a abertura. Então, deu um valor de 68,514. Aqui embaixo, eu peguei o total, a área do tijolo, que deu lá 37,59 e foi uns quebradinhos, coloquei aqui até quatro números depois da vírgula, multipliquei e dei deu um total geral. Tá? Esse total geral aqui, eu fiz um acréscimo de 10%. Por quê? Na obra, a gente sabe que, que quebra o tijolo, às vezes coloca para um lado, vai manusear, deixa cair então é, é é bem fácil de quebrar, então a gente colocou um acréscimo de 10% então, aqui é 257 tá eu fiz um acréscimo, então eu peguei o meu total geral mais o meu 257 e somei deu agora sim, deu 2.833 só que eu vou arredondar né, a gente não vai comprar um lá na material de construção, comprar 2.833 tijolos, então a gente arredonda para cima tá 2.900 tijolos para aquela área que a gente tinha ali. É simples, fácil, sucesso, tá? Vocês vão usar bastante isso aqui. For usar bloco de concreto, outro tipo de tijolo, faça a mesma coisa lá, calcule a área do tijolo que vai usar. Se vai usar em pé ou deitado, o cálculo já é diferente. Então, é isso aí. Sucesso, pessoal. Tchau.